tivesse morrido o loucura eles estão na Flórida gente mas eu, quem consome ainda é brasileiro quem eu trabalha ainda é brasileiro é um, é um não interessa onde eles moram quem tá produzindo é brasileiro Achei massa aqui, tu tá o ordem bem. mano se eu, se eu viajar para para Arábia o ordem não vai virar árabe do nada gente